Pedir a ele misericórdia Senhor nosso Deus, nosso Pai Eu te louvo, eu te agradeço Por estarmos mais uma vez Diante da tua presença Clamando pela tua misericórdia E pela tua bondade Perdoa Senhor as nossas falhas As nossas fraquezas Tem misericórdia de nós Como aquele cego clamou Senhor Bartimeu Senhor ele clamou Ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim E nessa tarde eu clamo a ti, Senhor, por misericórdia Para comigo, para com minha casa, para com minha família Mas eu clamo também pela tua igreja, pelo teu povo na face dessa terra Tem misericórdia Tem misericórdia da tua igreja tem misericórdia com o teu povo que tu compraste com o teu sangue no Calvário. Tem misericórdia, meu Deus, daqueles que estão brincando com a tua palavra, aqueles que estão brincando de ser crentes, e aqueles que nem sequer querem ser crentes, não. Conhece o teu nome, mas não querem saber de ti. Querem viver a própria vida, Senhor, como se a vida fosse deles. Porque no momento que o Senhor quiser, o Senhor tira o fôlego de vida. Porque o fogo de vida pertence a Ti. Por isso Deus coloca a Tua mão poderosa. Sobre aqueles que Te servem. Sobre aqueles que andam na Tua presença. Aqueles que querem receber mais e mais de Ti nessa tarde. E aqueles, meu Pai, que estão desanimados, que estão cansados e abatidos na Sua fé. que o Senhor venha fortalecê-los. Levantá-los através do Teu poder e da Tua graça. Aqueles que estão aflitos, Pai. Estão necessitados de uma bênção, de uma vitória e precisam do teu socorro como bastimeu precisava Socorre-os pelo teu poder Envia socorro do céu, meu Pai Envia socorro da terra Advogue a causa deles perante os homens Perante a justiça dessa terra Perante o adversário da nossa alma E concede, Pai, a bênção e a vitória que eles tanto, tanto precisam Coloca, meu Deus, a tua mão sobre aquele que está enfermo, sobre aquele que está hospitalizado, aquele que está encarcerado. Pai, estende as tuas mãos sobre eles, destrua o mal. Toca, meu Pai, na raiz da doença, consome com essa peste perniciosa, destrua o mal pelo teu poder, consome desde a raiz com esta doença maldita. Tem misericórdia, meu Pai, dessas vidas. Manifesta, Pai, o Teu poder. Manda, Senhor, trabalhadores e mantenedores para a Tua Seara. Tua Palavra diz que a Seara é grande, os trabalhadores são poucos e que nós devemos rogar ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores para a Tua Seara. Entra, meu Pai, com a Tua providência. Entra com a Tua provisão, com o Teu livramento, com a Tua proteção. Para com aqueles que já estão trabalhando, que já estão... Se esforçando, meu Pai, para levar a Tua Palavra. E que estão, meu Deus e meu Pai, clamando pelo Teu socorro. Faz a obra. Dá vitória, meu Pai, a todos aqueles que estão em missão no mundo todo. A todos aqueles, meu Pai, que estão trabalhando para a glória do Teu nome. Talvez não tenham nem como se manter, meu Pai, na obra. Talvez não tenham como, meu Pai é pagar nem as suas contas, mas estão trabalhando para a glória do teu nome. Que o Senhor estenda as tuas mãos e supra cada necessidade e não deixe faltar a eles nem coisa grande nem pequena, mas que o Senhor venha suprir os para a glória do teu nome. E abençoe meu pai todos aqueles que estão em outros países levando esta palavra, aqueles que precisam do teu socorro. Entra com socorro, com cura, com milagre. Eu oro também pelos ares, as famílias aqui representadas através desses cadernos. Eu peço socorro, meu Pai, para estas vidas. Socorro para estes irmãos, para estas irmãs, aqueles que estão, meu Pai, entubados, aqueles que estão nos corredores dos hospitais, nas enfermarias, nos quartos, nos hospitais e em casa, em isolamento. Senhor, toca na raiz da dor Consome com mal. Eu oro pelo irmão Marcelo, pela Cláudia. Eu oro por todos que estão contaminados com esse vírus maldito. Coloca a tua mão, Senhor, e todo sintoma maligno dessa doença. Que estiver no corpo dessas pessoas que estão comigo nesse momento. Faz desaparecer, meu Pai. Faz desaparecer, faz cessar essa praga. Em nome de Jesus que não tenha poder para continuar. Mas que desapareça agora todo enquanto é sintoma, meu Pai. Pelo Teu grande poder, para a glória do Teu nome, eu ordeno que o mal saia. Sai agora, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, espírito de morte, espírito de miséria, sai do Brasil. Sai do, do meio do povo de Deus. Sai agora, em nome de Jesus. Manifesta para o teu poder. Realiza a tua obra. Dá vitória ao teu povo. Dá força. Tira o cansaço, a fadiga, a enfermidade maligna, toda obra do inimigo. Inverta cada situação. Tudo aquilo que o adversário pintou, todo o quadro pintado por ele. Senhor, coloca uma nova cor. Destrua agora, pelo teu poder, esses quadros. E pinta com a Tua própria cor, Senhor, a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, toca agora, pelo Teu poder, consumindo com toda a dor que essa pessoa está sentindo. Com todo o mal-estar, com toda a fadiga, com toda a obra maligna, vai queimando, Senhor, e destruindo. Abençoa os lares, tira as contendas, as discórdias, as confusões. Tira a briga, a gritaria. Toda a obra do inferno saia dos lares agora, saia das vidas agora. Traz de volta, meu Pai, aqueles que se afastaram de Ti, aqueles que só Te buscam quando precisam. Meu Deus, tem misericórdia. Faz essas pessoas Te buscar, meu Pai, mesmo nos momentos que elas estão bem. Porque o dia mal vem para todos. O dia mal, Senhor, não vem só para uns, mas vem para todos. Por isso, meu Deus, desperta este povo. E faz eles entender que só o Senhor é Deus. E que nós não precisamos do Senhor uma vez só não. Nós precisamos do Senhor para sempre. Não adianta buscarmos o Senhor só quando estamos precisando. E aí corremos um lado para outro te buscando. E quando tudo passa, nós esquecemos. Tem misericórdia. Manifesta-te, ó oh Deus. Trabalha na mente e no coração de cada um. Confirma a bênção, confirma a vitória. Pelo poder do teu sangue. Pela glória do teu nome. Nós te pedimos. Nós te rogamos. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus por essa tarde maravilhosa, pela presença desse Deus vivo, poderoso e misericordioso. Que Ele te abençoe, a você, a sua casa, a sua família.